O dólar americano, pelo diferencial de juros, pelo diferencial de crescimento, ele se valorizou muito contra a maioria das moedas no mundo em 2022, principalmente com aquelas moedas que são comparáveis, do mundo chamado desenvolvido. Então, em determinado momento do ano, o pound estava né, caindo é, próximo de 15%, 17%. O yen chegou a se valorizar a mais de 20% contra o dólar. Então, a diversificação, seja de moeda... Seja de fronteira, seja em relação à classe de ativos, ela é fundamental. E obviamente a gente precisa ter um. um, um né? a, gente, a gente se propõe a ter um time de investimentos que pega a leitura né, do cenário global, os ciclos econômicos, o diferencial de juros, é, o diferencial de risco, e entendendo um pouquinho para onde o dinheiro vai fluir, vai ter um movimento de mercado. Mas o grande ponto é ter essa diversificação. O mundo nos últimos 10 anos tinha poucos juros, então a gente viu o dinheiro saindo do mercado público de renda fixa para público de renda variável e depois buscando mais retorno no mercado privado, né, é, para abrec, etc. E os juros subiram de tal forma ordenada no mundo como um todo e dada a magnitude e as incertezas. Daqui para frente, provavelmente, a gente vai meio que voltar àquele ciclo. O, mercado, o dinheiro deve procurar o mercado público, primeiro renda fixa, em algum momento vai migrar para a renda variável, e lá na frente as juros caindo, depois voltar novamente a ter interesse no mercado privado. Claro que esses outros mercados mais sensíveis à taxa de juros vão sumir, não. Mas o grau de exigibilidade, né, o quanto você está disposto a colocar o dinheiro é, versus retorno, mudou. Você passava, você tinha era dólar, era taxa de juros a zero, meio por cento, agora você é pago né, globalmente para esperar. A gente gosta de falar entre aspas. Então aqui no Brasil um juro de quase 14%, lá fora um juros de 5%. É, é uma dinâmica diferente. Então a gente acha que é importante é, explorar aonde investir o dinheiro, ajustado pelo risco. A renda fixa, o Ricardo mencionou, é o primeiro ponto que a gente está olhando como oportunidade. Não significa que não é para não ter renda variável, mas sim ter uma qualidade de carteira, de setores, de gestores, de ativos que respondam bem a esse cenário de juros altos. É, esse acho que é o grande dever de casa.